Olá, tudo bom? Na aula de hoje estaremos ensinando esse delicioso bolo de chocolate Ele é com cobertura de, br de brigadeiro, granulado e brigadeiro em cima na decoração Fiquem aí que já já vamos passar os ingredientes Para fazer o bolo de chocolate, é quatro, quatro ovos é separado A clara da gema, uma colher de fermento, duas xícaras de trigo, uma xícara e meia de açúcar, um meia xícara de óleo e uma xícara de chocolate dissolvido em água. Uma xícara de água, vamos bater a clara e o neve. Um Agora vamos reservar elas. Vamos preparar o da massa. Agora no pó nós vamos acrescentar as, as, as gemas, o açúcar e o óleo. E vamos bater para bater Agora nós vamos acrescentar Eu acho o chocolate o pó, dissolvido em água. Vamos acrescentar o período. <risos> bater novamente e todos os ingredientes estão incorporados nós vamos adicionar as claras e neve e o fermento ah, mas... ah, vamos apresentar a clara o fermento e misturar delicadamente O chocolate em então, pó ele pode ser substituído pela chocolatada. A mesma quantidade. Veja como a massa fica leve. Agora vamos colocar na, numa forma montada óleo e trigo. Ela deve ser assada. O forno tem que ao colocar a massa no forno o forno tem que estar desligado. Ele não, ele tem que ser ligado junto com a massa. Assar em forno médio por cerca de uma hora. Esses aqui são os ingredientes do brigadeiro. Uma lata de leite condensado, uma xícara de leite, uma colher de margarina e, duas, e três colheres bem cheias de chocolate em pó. Enquanto o bolo vai assando, nós vamos preparando a calda para o bolo. Vamos adicionar o leite condensado, a colher de manteiga chocolate em pó um pouco baixo para não queimar e vamos mexendo até ficar no ponto desejado Vamos cozinhar ele em fogo baixo para que não queime. esse é o ponto que a gente precisa para cobertura. aí eu vou separar o ponto para cobertura e o restante eu vou fazer brigadeiro para mim colocar enfeitar o bolo. No ponto. Quando ele começar a soltar do fundo da panela, é na hora de desligar e deixar esfriar para poder enrolar o brigadeiro. nesse ponto aqui ele já tá bom olha. agora é desligar o fogo e deixar esfriar agora nós vamos desenformar o fogo e vamos passar ele para o prato que ele vai ficar vamos cobrir o bolo com a calda que a gente havia feito. Se você quiser causa um pouco mais fina, é só deixar menos tempo no Agora, vamos finalizar a cobertura dele, para podermos colocar o granulado de chocolate. Mas também você pode colocar o granulado colorido para o seu pintério. Agora, vamos cobrir com o chocolate granulado. Agora vamos enrolar os brigadeiros. Passamos uma margarina na mão pra não grudar. E enrolamos assim, ó. E passamos na... no granulado de chocolate. Caso você opte por usar um confete colorido, pode tá, estar pode tá passando os brigadeiros na, no confete colorido. Os brigadeiros são é mais para decoração. É. Agora vamos passar o brigadeiro no granulado para colocar sobre o bolo. Agora que já enrolamos os brigadeiros, nós vamos colocar sobre o bolo. A criança pequena em casa você pode contar com a ajuda delas para enrolar o brigadeiro e depois fazer a decoração. Prontinho.